Oi, oi, oi, eu sou Sheila Ferreira. E mais uma vez tô com vocês hoje nós vamos fazer essa bolsa aqui, ó. OK? Essa nossa bolsa de passeio nós vamos estar tá fazendo ela hoje aqui no canal. Vamos estar tá fazendo essa bolsa com vocês aqui. Olha só que linda que é essa bolsa. E uma peça fácil de fazer. Nós vamos estar tá fazendo ela hoje aqui no canal.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 meu povo, tudo bem? Então, vamos fazer a nossa bolsa Slim Pet Aporté, tá? A Aporté que é pronta pra vestir, pronta pra usar, né? Então, vamos fazer a nossa bolsa Slim Pet. Então, agora, a nossa bolsa Slim Pet Aporté, tá bom? Ah, vamos precisar de um mosquetão, tá? Aqui a gente não vai usar, mas você pode estar tá colocando esse reguladorzinho aqui para regular o tamanho da tua guia, tá? E dos nossos moldes, né? Eu tô usando aqui moletom, tá? Porque a bolsa é de moletom. Então tô usando moletom, né? E aqui eu tô usando tricoline, tá? Ah, essa nossa bolsa aqui o tamanho é M, tá bom? Então, vamos lá fazer a nossa bolsa, tá? Esse molde aqui, você vai cortar ele... Uma vez, dobrado aqui e dobrado aqui, tá? Uma vez dobrado, dos dois lados, tá? Essa é a nossa alça. Esse molde aqui, você vai cortar ele quatro vezes, duas vezes no tecido principal e duas vezes no outro tecido, tá bom? Fazendo esses recortes, tá? Aqui... É a nossa guia, você vai cortar uma vez, tá? A nossa guia. E aqui eu fiz um retângulo, tá? Fiz um retângulo de 20 por 17, né? Pra gente fazer um bolsinho na alça pra ficar bonitinho, tá bom? Então, são esses nossos materiais, vamos lá fazer a nossa peça, bora lá. Você pode estar tá usando jeans, pode estar tá usando, como eu tô usando moletom aqui, vocês também podem estar tá usando moletom, pode estar tá usando brim, sarja, pode estar tá usando esses tecidos, tá? A bolsa ela é bem resistente, o que vai definir a resistência dela é as tuas costuras, tá bom? Tua máquina tem tá que estar bem reguladinha, tudo certinho, tá bom? Então vamos lá, essa bolsa aqui ainda não tem ninguém ensinando aqui no YouTube, tá? Então eu sou a pioneira dessa bolsa aqui, ok? O que vem depois são pessoas que vão assistir os nossos vídeos e vão saber como é que fazem e daí vão ensinar pra vocês o que eu já tô ensinando aqui, tá bom? só para dar uma dica aí, para deixar bem claro para vocês, tá bom? Bora lá então. Vamos começar com esse molde aqui, tá? Então, aqui, ó, vocês estão vendo que tem essas pences que a gente vai fechar tudo, tá? Ó. Vamos fechar todas essas pences, OK? Bora lá. Assim. Lembrando que o nosso molde, ele traz tudo certinho, tá? Aqui eu fiz o pique no meio. E aqui no, no, no nosso molde, ele traz aonde é pra fazer o pique, ó. Pique, tá? Então, você faz um pique no meio aqui e um pique aqui, tá? Porque depois a gente vai usar, tá? Então, essa ficou assim. Reserva. E vamos fazer as outras. Vamos pegar agora essas aqui, nosso moletom. reserva. Vamos fazer o outro. assim, agora vamos pegar essa parte aqui, tá? Direito com direito, avesso com avesso, aqui, ó, colocar costura com costura aqui, vamos colocar um alfinete, costura com costura, costura com costura aqui, vamos colocar um alfinete... Aqui também vamos colocar um alfinete, mas a nossa costura não vai chegar até aqui. Mas vamos colocar alfinete só para ela não mexer aqui, né? Ó, essa última pence aqui, a nossa costura não pega, tá? Então a nossa costura ela vai vir daqui, ó, desse biquinho aqui até esse biquinho aqui, tá? Vamos passar uma costura daqui até aqui, ok? Bora lá. assim ok vamos fazer a mesma coisa com o outro a outra estampa o outro tecido, tá? Costura com costura Por mais que a nossa costura não chegue até aqui, eu gosto de afirmar Colocar bem aqui, porque daí a costura não sai do lugar, né? Ó, e aqui a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Vai costurar como a gente fez lá, daqui até aqui, ok? Bora lá. Agora, vamos pegar o nosso rosa, né? Avesso com avesso, aqui. E vamos passar uma costura aqui, ó. Costura com costura aqui. A gente coloca um alfinete, tá? Costura do meio com costura aqui. A gente coloca o outro alfinete. Costura aqui mais um alfinete, tá? Mesma coisa, vamos fazer do outro lado, tá? Desse lado aqui, costura com costura. Um alfinete para prender bem ali, pra costura não mexer. Aqui também, tá? Costura com costura aqui. Um alfinete aqui. Aqui também, tá? Costura com costura aqui. Outro alfinete. Então, a gente vai passar uma costura nos lados onde a gente passou alfinete, tá? Onde a gente colocou o alfinete, que é desse lado aqui e desse outro aqui, que vai passar. Só deixar aqui os lados, sem passar costura, porque é pelos lados que a gente vai virar, tá? Bora lá, então. Vai virar a nossa peça. Viramos a nossa peça. Vamos passar um três ponto, tá? Ali onde a gente costurou. E uma costura de segurança aqui, né? Na nossa peça aqui, ok? Então, vamos colocar aqui, ó, pique com pique certinho A gente já fez o pique. E vamos passar uma costura de segurança aqui. Pique com pique. Não esquece de arrumar os piques com pique, tá? Pra depois, a hora da gente colocar a gente não se perder. E aqui a gente vai... Pra espontar a nossa peça. Legítima, Slim, tá? É a legítima, aquela que vocês verem nas fotos da Alice né? No site de fórum. Essa é a legítima. Pique com pique aqui, né? esses cuidados. Com os pique não tem como dar erro, tá? qual é a parte que você quer, ela pra dentro, né? Qual que você quer, ela pra... Aí, você vai fazer o teu... A tua... a tua parte aqui, tá? Pique aqui, pique aqui, né? Você vai dobrar aqui e trazer até o pique daqui. Vai dobrar aqui e trazer até o meio do pique aqui, tá? Tá? Fazendo isso, você vai pegar essa parte aqui e trazer até aqui, ok? Ó, até aqui. Essa parte aqui, você vai trazer até aqui. Ó. E ela vai ficar assim. Bora lá, então. Bora lá de novo. Tá aqui. Pique no meio, os piques que tem ali no nosso molde né já tudo certinho vai pegar esse pique daqui e vai vir até aqui ó no meio tá ó vai dobrar assim ó e vai vir até aqui deixa ali mesma coisa você vai fazer com esse pique aqui ó vai vir com ele até aqui tá encostando um no outro aqui ok fez isso aqui agora essas pontas aqui, você vai trazer assim, ó, até aqui, aonde tá a outra ponta aqui. É no meio. Mesma coisa aqui, ó, até aqui no meio, tá? Se você quiser colocar um alfinete, pra você ver como que vai ficar lá atrás, né? Você coloca o alfinete... Então, coloca certinha aqui as costuras, certinha. Aqui atrás vai ficar assim. Aqui na frente, no caso, né? Vai ficar assim. Tá? Aqui, tá? A gente já vai deixar preparado aqui. Pra depois a gente pregar, né? Mesma coisa. Você vai vir... Até aqui, né? Certinho. Até no pique. Outra parte aqui também, né? Já pega aqui no pique certinho até aqui no pique, ok? É no pique. Do pique aqui a gente vai pegar a ponta, trazer até aqui. Mesma coisa aqui, pegar a ponta, trazer até a aqui. Tá? Se você quiser colocar um, um zíper, eu já vi bolsas assim com zíper, tá? Você pode pôr também, tá? Já vi algumas bolsas assim com zíper. Difícil, mas já vi. gente eu fiquei dois dias para desenvolver essa modelagem estudando a modelagem tá foi o júnior que pediu então ele queria exatamente essa modelagem tá agora vamos pegar a nossa a nossa guia tá vamos pegar o nosso nossa guia Nossa guia é o seguinte, nós vamos colocar pra dentro, né? Aqui, ó, uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. E abraçar aqui, passar uma costura aqui. Você pode colocar a cordinha também de alça de bolsa aqui, né? Também dá, ok? Aqui eu vou costurar com a linha branca mesmo, mas vocês podem costurar com a cor da peça de vocês aí, tá, gente? Estamos com a parceria maravilhosa com a Felipe Malha, gente. Então, todos os tecidos que vocês verem aqui no nosso canal, vocês podem estar indo lá falar com a Jo, que ela tem para fornecer e ela envia para todo o Brasil, tá? Também estamos com parceria de aviamentos, tá? Tipo, esse tipo de aviamento aqui, botãozinho, essas coisinhas, a gente está com uma parceria com o Rômulo, tá? Ele tem um grupo no WhatsApp, lá ele ah, reúne todas as pessoas que, que são interessadas, né, em, em alguns aviamentos e... Compra em quantidade das fábricas Ele tem fornecedores, né? Ele conhece bastante gente lá do Brás Então ele compra em quantidade E daí, se eu quero Você quer, outra amiga quer Ele consegue comprar Mais quantidades E daí ele envia pra gente E a gente consegue a Comprar dele, adquirir dele Com um valor legal Então vale muito a pena, tá? Então, Rômulo tá? Vocês vão e falem com o Rômulo, tá? É muito bola. Então tecidos falem com a Felipe Malha, tá? E o Rômulo para aviamentos botãozinho. Então tudo de aviamento que você vê aqui no nosso canal, o Rômulo é que está nos fornecendo e tecidos é a Felipe Malha, tá? Então, aqui a gente vai usar o mosquetão, né? Já colocamos o mosquetão aqui. E aqui, tá? Na, no meio aqui, no pique da nossa alça aqui, a gente já coloca o nosso... A nossa guia, tá? E aqui a gente vai passar uma costura. Então, colocamos a nossa guia aqui, tá? Naquele pique do meio ali. Aqui colocamos tudo certinho e vamos passar uma costura aqui, tá? Juntando certinho aqui. Mesma coisa a gente vai fazer aqui, tá? Aqui não precisa colocar a alça, né? A... Um mosquetão, porque a nossa guia aqui não precisa colocar a nossa guia. A nossa guia só vai em um dos lados e você escolhe qual lado você quer, Tá? Vamos à nossa alça, né? Nossa bolsa já tá ok. Vamos à nossa alça. Aqui, é a nossa alça. Bora lá. Se você quiser fazer uma alça dupla, pode fazer. Fica mais firme, melhor é, né? Ah, o que tem que tomar cuidado aqui, né? Eu vou colocar bolsinha. Então, eu fiz aqui com tecido só para mim testar e eu coloquei o bolsinho do lado errado, como vocês podem ver. Aqui, coloquei do lado errado. Então, nisso tem que tomar cuidado, tá? Tomar cuidado para não pôr o bolso do lado errado. Fazer a nossa bainha aqui. Lado mais comprido é o lado que vai o bolso. Então, vamos pegar o nosso bolso aqui. Se você quiser passar o bolso antes, que a vontade, ok? Vamos lá. Então, o bolso, a boca do bolso sempre para o lado mais comprido, tá? Não aconteceu o que aconteceu com a minha outra bolsa ali do teste, que ficou errado. Aqui eu já coloquei meu bolso. Agora, vamos pregar as nossas alças aqui na nossa bolsa. Eu faço assim. Bolsa, alça. Aqui no meio. Antes de fechar, vai fechar um pedacinho aqui da nossa alça, tá? Ó, de novo. Peguei a bolsa, coloquei aqui no meio da nossa alça, ok? Aqui, virado pra cá, tá? Aqui, antes da gente fechar aqui, a gente vai pegar a nossa alça aqui, tá? Passaram a costurar aqui, só nas alças, tá? Só aqui nesse lugar. bolsa aqui dentro. Então, aqui a gente ajeita bem e vai passar uma costura aqui na nossa bolsa. Aqui, tá? Fechamos, colocamos a bolsa aqui em cima. Fechamos um pedaço da nossa alça. A bolsa tá aqui, embutida aqui. Agora, a gente vai passar uma costura aqui bem forte, tá? E daí, vamos continuar. Bem no meio, a gente vai colocar essa, essa costura aqui da nossa alça. Vamos colocar bem no meio da costura da nossa bolsa. Tem a costura da bolsa aqui, ó. Tem essa costura aqui, ó. Onde junta ali. Então, aqui bem no meio, a gente vai colocar essa costura aqui, ó. Tá? A gente vai ajeitar bem aqui. E vai passar uma costura aqui. Mais uma costura para reforçar. Bem forte, tá? E aqui é a mesma coisa, tá? Mesma coisa aqui, ó. bem para vocês puxamos até aqui ok pegamos aqui o que nós fizemos lá pegamos aqui e vamos costurar passar uma costura até aqui tá Agora, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai arrumar aqui. Meio aqui, meio da nossa costura aqui. E aqui a gente vai ajeitando. Forte e agora aqui a gente só continua. a Costura aqui, deixa só um pedaço pra gente virar. Tá, é só continuar aqui. Vamos continuar perto do bolso. Aqui, se vocês tiverem outra forma mais fácil de fazer pode fazer tá essa eu estudei estudei essa foi a única forma mais fácil que eu tive para fazer para ficar escondidinho embutidinho mas se você tiver outra forma faça e nos conte né Deixa aí nos comentários a gente também quer saber a gente também quer aprender né como que a gente pode fazer para melhorar né? Eu aprendo muito com vocês Eu sempre falo pro pessoal lá dos meus grupos Que muita coisa eu aprendi com elas Já tá bom que você consegue virar a peça por aquele aquele buraco que você deixou ali. Aí você sai e vira a peça, tá? Buraco que ficou aqui, a gente vai fechar, né? Dá acabamento, ó, daqui que ficou aqui. Você pode até fechar com a costura invisível, né? Caso você queira passar uma costura aqui branca, aqui, vocês podem. Deixar aqui na mão uma costura invisível que ninguém vai notar, tá? Aqui, aqui tá para você colocar uma etiqueta depois, né? Aí esconde bem esse aqui que tá tua marca. Então, tá aqui a nossa bolsa pronta, gente. Olha só, olha só como que ficou aqui. A nossa guia. Ó o bolsinho, né? Aqui você pode virar ela, usar ela do outro lado, né? Caso você queira usar ela do outro lado, você pode bem usar ela do outro lado, coloca a guia pra dentro aqui, você pode usar ela do outro lado. Também, ok? Então, essa é a nossa bolsa slim Pet Apote. Olha só. aqui você usa ela do lado que você quiser. Então aqui, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Júnior, eu acho que chegamos ao resultado que você queria. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado, tá bom, gente?